E aí galera, beleza, mano? Vamos detonar, vamos detonar Eu mantenho o diviso com o Terrible, com o Andrew com o Thiago, mano Aqui ó, mais uma fasezinha Galera jogando em grupo aqui, animal, velho Vamos detonar essa porra é, de 12, Então toma de 12 no peito, meu irmão o cara aí, aí, Chris Tô no chão, tô no chão aqui na, na sua frente Aí, boa, boa, boa, boa Espera aqui, ó Porra, 12 é boa, não, meu dá volta ah. Morre, filha da puta o cara nossa, inimigo passou aqui, velho. pegar a escola. Caralho, eu não invadi Vamos nem avançando avançando. eu o tornado Vamos o ali. Faz o tornado ali. Faz o tornado ali. Faz Um, dois, ali. foi ali. Boa, galera, boa, galera. Corre, oh, recupera a vida aqui no bagulho aí que eu fiz no chão Morre, Wadafucka! É de tudo quanto é lado essa porra, é louco Ah, meu, mas assim lá, é assim que é legal Bora lá Vou lá Cadê eu aqui, aí, ó? Vou. Tem subir aqui no... Coiso... Sai, sabem onde está, as caixas? CORRE, PORRA! caixas, não, não sei, tem que ver no mapinha ali. Desliga o interruptor, eu juro, é só isso. Aí, aqui, galera, galera. Beleza, desligamos a energia. Agora beleza, você pode beleza, mexer no transformador sem virar torrada. Lamento, Rhodes, mas preciso comandar esta missão. Antes de perdermos a conexão com as câmeras, identifiquei os corpos naquele local. São agentes da division. A gente Boa. suas outras missões vão esperar até descobrirmos o que aconteceu. Típica federal de merda. Tem uma delegacia Opa! Que, que caro! Opa! ter da boa, boa! Tenha cuidado! Morre, filha da puta! Aqui os muita gente com ele. Eles não vão mal, Chupa essa! Foi também. Boa, boa! Inimigos adicionais detectados. O aqui! O Toma na fuça, meu irmão Veio olhar o que tava acontecendo, toma E toma bomba também Toma na cara, cachorro fechado tio. Chupa essa Nossa senhora Jogar com esse time aqui não dá, mano Os caras cara detonam todo mundo, meu irmão oh, irmã da Ai, tem tudo um, tudo que É sniper, hein O de Ô, pra... oh, tem aqui, ó Peraí, peraí, vou, vou ruxar nos caras aqui ó. Agora ó, Sem fudão! Caralho, não. quase morri, é cara. Aqui, aqui ó, tem cara. Chupa essa! Amarelinho, amarelinho é mais forte. Amarelinho, ó. Volta aqui pra trás, ô. Thiago. Tá vindo um monte de cara aqui, hein? tá com uma. A gente sente nela, a gente Tô indo com o Andrew aqui ó, é tô do outro lado ainda Morre, filha da, não puta. da a não foi... puta A maria ali foi do chato Tem as pontas, velho Tô bem ligado O roxinho do chato aqui ó Se fodeu do no nosso lado aqui ó. Ó, Ruxano, Ruxano em cima aqui, Andrew. Matamos, matamos. Três você, três você, Andrew. Boa, tem que aqui. É que nos hot dogs ali. Ó, Morre a boa, foca. boa. Vou procurar aqueles agentes na fracação. <coughs> Pode continuar a recuperar a energia. Mano, temos que. Que pegar a munição, hein? Ela já te liberou? Porque não que o meu trabalho Vamos seja importante. Que é o que precisamos para religar tudo isso é uma caixa de fusíveis que funcione. Warren Gate que é o nome da companhia elétrica. Eles mandaram uma equipe para fazer alguns reparos. Mas a equipe nunca chegou. Ou seja, nunca existiram. Ou seja, essas peças, incluindo a caixa, ainda estão na van. Aqui mais ou menos a localização. Se você estiver disponível. Estou indo aqui, ó. Tem aonde a munição? Aqui onde eu estou, tem. Aqui, ó. Ai, cara, Espera tô... aí, tô indo. Eu vou. Pega lá, ó, tem, tem meio pra lá, ó. Beleza. Ó, alguém caiu? Não, não, tem caras aqui, ó. Já... Não, não caiu não, caiu, não, tô certo. Ó, tem aqui, tem aqui, tá bom. Vamos lá, um, dois, três e pau! Boa, boa, boa. Boa, já leva, já leva aqui, ó. Caiu um. Olha atrás de pau lá. Boa, boa. Ae, ai, é, pegou no chão, pegou filha da levei, puta! Chupa ah, essa! Meu Deus do céu, é ah, gente caralho. morrendo em tudo que é lado. Parece baguidá o um bagulho. É baguidá, velho, aqui. Irão caralho. É aqui, meu irmão. Vai é, a cara? Filho. Botou a cara e tomou na pulsa. Boa. Vamos, vamos. Vai, vamos lá. Vamos Coloquei lá. a Kate aqui, ó. Chega aí, chega aí. Creio, isso aqui é bom. Localizar a bandewalém ah, de a mão. Vamos lá, tá protestando. a verde, a voia verde. Verde, okay. É branco e verde, essa aqui é a sua esquerda ainda aqui ó, essa aqui ó, ó, ah, oh. aí alguém pega isso aqui ó, ô, um oh, Terrible, esse aqui tá com o level mais baixo, pega essa caixa aqui ó, aqui ó, pegar leva pro transformador que a gente vai dando cobertura, vem aqui ó, viu um monte de cara. da puta! Pode soltar a caixa também. Pode soltar a caixa. Para atirar se quiser. Ai carai, peguei a caixa. Chupa! Beleza. essa! Vai vir muito cara. Como que eu tô? Eita porra! Puta da Não tô tomando tiro. Puta eu vi. Cadê vocês, galera? Aqui tem cobertura pra você aqui, aí do lado. Peraí, peraí, vou voltar aí pra, pegar, pra jogar... Ah, vocês estão full, né? A a aqui, ó. Caixinha aí, ó. Caixinha pra galera. Thiago, volta Pegou pra trás aqui não. pra... Não, não, não, não, não peguei. Pra pegar, pegar a vida aqui, Thiago. Thiago, pega a vida aqui, ó. Vai pegar aí, terrível. Pega Cadê a caixa? Pegou a caixa? Tô indo, tô aí. Eu pego aqui. Ah, não pegou não. Peguei, peguei. Pera aí, pera Vamos lá, cara de que ele tá é muito longe. Não, não, não, não, esquecer. Lá no começo, lá onde As a gente tava. Bora! Lá onde a gente tava. Atrás, atrás, atrás, atrás. Cadê tá? o terrível? Ele dá cobertura pro terrível. Se FUDEU! Aviso, um agente da SBI veio e Assistência aí, cadê, cadê? Tá aí aqui, eu ajuda, Thiago ajuda. Tô que pega. Morri, Morre, Boa. da puta! pula. Fodeu. Caralho, velho, é pra frente. Chupa essa! Vou indo lá, vou indo lá levar o bagulho. Como se nada estivesse acontecendo. Corre, caralho! Aí, Corre, mano. caralho! Vai matando aí é que eu tô levando a caixa. Nossa, <risos> Só no tem passeio. Tem aqui. Tem, tem, tô ligado. Cara, tem mesmo, cara. Caralho, tá vindo, meu Deus do céu. Vamos velho. Uma protetora de. Já era, coloquei ali. Protetor de. Chega 12 lá? Pega, mas... Ô, oh, caralho, tô encurralado aqui, velho. Não consigo sair, mano. Os caras ela tá bomba toda... Chupa, essa... cara. Olha a moeda, como tudo é que Tudo bem oh, na Morre, madafucka! Oh, ah, achei negócio para suprir a bala aqui. ó. aí, espera aí que eu não vejo. Cadê? Ah, lá, lá em cima? Aí, Beleza. Beleza, eu vou município. Infelizmente, longe. não dá pra apertar e sair correndo. Né? Você tem que esperar ah, não, não, um né? segundo pra garantir que vai tudo é ligar direitinho. É tá é ah, que tá bem. O que é que é, é uma posição que, tá que é, é Porra, 147... Ah, essa joelheira aí sim, velho. Eles vão sua cabeça. Aqui em cima a gente tá, no terracinho. Inimigos cara. Ah, não, não, não. Pra... Pra munição... Lá no começo da fase. Eu quero ver o que eu já tenho Nossa, que Se fodeu! Chupa essa! Acabou minha bala. Vou voltar lá pra recuperar a bala. Quer ir lá, Andrew, rapidão? Me segue aí, me segue. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui tem, ó. Não tinha visto, ó. Pronto, aqui, aqui, ó. Caralho, tá muito. Muito, muito inimigo, tá ligado? Nossa, mano. Cara, eu tô meio que setado aqui, velho. <risos> Matamos aqui perto já. Né? Se Tem uma Boa! Oh, essa granada! Caraca. Chupa essa! Ah, as costas, as aí, ó! Fudeu! Ai, cai, cai, cai, cai! Que merda, hein? Morre, filha da puta! SEM FUNDAM! Morre, inimigo Assim que é bom! É engraçado essas coisas da puta, meu irmão! Ó o amarelinho, amarelinho, hein? Nice. Se fudeu Não Tem uma gravação aqui, assim, é, é, é, é. mas estamos na pegada ainda, meu irmão Show é essa Já é E é assim na cara Pronto E aí, filha da puta! Detonamos, detonamos! Puta que, aí, pariu, que pariu, meu irmão! Nossa, sim! Não foram atingidos, pelo menos. Ataque de guarda urbano. Ninguém morreu, velho. Ninguém morreu. foi fui pro level 12 e quase pro 13, velho. Eu fui 13. Aí sim. Só falta um pouquinho pro level Caramba! Um aqui, Vê aí quanto isso. Ah, cara! Vou pegar uma bala aqui, ó. Missão. É, é tá isso aí, só. galera. Vamos para a próxima ah, é missão, então. Bora detonar! <risos> hum. Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!